Vem comigo, vem junto com o Nilson Araújo A partir de agora você vai interagir aqui junto conosco Vamos colocar aqui o zap zap do povo É o povo que fala, é o povo que envia aqui As sugestões e reportagens, flagrantes, denúncias, reclamações 997-82-4426 Fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade para você aí participar Vamos compartilhar também, compartilhe aqui o nosso jornal, edição de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho, você que nos acompanha em todo o território nacional e internacional também. Isso no exterior, o nosso programa via internet através da nossa live é, atravessando aí fronteiras. Olha, tem um jovem que está desaparecido na cidade americana. Um jovem que está desaparecido, família toda está preocupada. Matheus Henrique de Oliveira, de 22 anos. Ele teria desaparecido na terça-feira, lá na cidade americana. Esse rapaz aí, ó, tá vendo? A última vez que ele foi visto foi por volta das nove e meia da manhã, de terça, no bairro Jardim São Roque. A mãe do jovem disse que ele saiu de casa é, com jeans, camisa cinza, é, botina preta e boné. Ele saiu com o motorista de aplicativo, chamou lá o, o, né, o motorista do aplicativo, parou ali inclusive no centro da cidade, na rua Primo Piccoli, e o caso teve de ser registrado na Polícia Civil e está sendo né, investigado agora Qualquer informação, qualquer informação você deve acionar E as forças maiores, as forças de segurança Tá aí a imagem desse rapaz é, Esse rapaz é o Matheus Henrique Oliveira de 22 anos Tem uma informação que chegou aqui para nós Atenção, tem uma informação que é isso A produção está tá me falando que me parece que é, tem-se notícias desse rapaz A gente vai ser, checar se realmente são notícias é, verídicas, então é, o Matheus teria sido visto e né, localizado. Mas enquanto isso, a gente divulga aqui o rapaz que foi é, visto pela última vez na terça-feira ali no centro da Americana, na rua Primo Piccoli. Ah, se você tiver alguma informação, diz que denúncia 181. Essa informação que acabou de chegar pra gente aqui, acabamos de postar aqui o jornal e já chegou a informação. Por isso que é importante a, essa interatividade com você que está nos assistindo nesse momento. Qualquer informação que você tenha é, mediante os casos apre, apresentados aqui no Jornal da TV SBN é de extrema importância que você comunique aqui à nossa Central de Jornalismo. Então vem comigo porque esse caso, agora vamos falar do acidente que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, ali na... Na Zona Leste, né? Foi ali no corredor metropolitano é, o, o veículo Celta que caiu de bico no córrego do Molon. É, e aí, uma, uma mulher teria sido é, atingida né? com a pancada, ela, ela, ela, é, o, é, com o acidente, né? O carro caiu no córrego e ela é, foi jogada para fora do carro. Bateu a cabeça e não resistiu e morreu. Foi nessa semana e. E ela até então não teria sido identificada, mas ontem ela já, é, familiares o reconheceram, então foi identificado o corpo da mulher que morreu é, após esse acidente de carro aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vítima Solange de Fátima Rodrigues, de 50 anos, moradora de São José do Rio Preto. Ela estava na casa de parentes a passeio, a mulher trabalhava como cuidadora e tinha três filhos. O corpo de Solange, inclusive, foi sepultado na data de ontem, aqui mesmo em Santa Bárbara do Oeste, no cemitério dos Lírios. Então, identificado é, a, a mulher que, é, infelizmente, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos desse acidente e morreu. Essa avenida, inclusive a é, Avenida Antônio, lá na, na Zona Leste, é muito perigosa, né? Muito perigosa. É, o setor de trânsito aqui de Santa Bárbara do Oeste, porque ali quando foi implantado o corredor metropolitano, é, se eu não me engano, teve uma caminhonete que caiu já no primeiro dia que houve a abertura desta via. Então é um. É, claro, os motoristas têm que redobrar a atenção, principalmente à noite, né? Que, que à noite a visibilidade é menor, mas também. É, o setor de trânsito precisa ver, porque quando ocorre né, ocorre muitos acidentes assim, desse jeito, é, com frequência, algo está errado, algo está errado. Será que é imprudência do motorista ou será que falta a sinalização no local? Bom, Polícia Militar de Americana prendeu, veja só esse caso, né, em flagrante, foi na noite de quarta-feira, mas... Ontem nós já tivemos a informação e trazemos aqui para você já é, dois jovens, um de 22 e outro de 24 anos, que praticaria, que eles, eles praticavam roubo aqui na região. É, a polícia civil investigava o caso, é, eles faziam roubos aqui no, na região do, do Comércio de Santa Bárbara do Oeste. O gerente do estabelecimento informou a polícia que dois indivíduos entraram na loja e de forma violenta, com ameaça, exibiram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Eles roubaram uma quantia de dinheiro e dois celulares e, em seguida fugiram com uma moto no sentido da Avenida São Paulo. A PM é, atendeu a ocorrência onde um dos celulares, inclusive, estava sendo rastreado em tempo real e foi localizado lá na rua, na Serra do Japi, no Parque da Liberdade Americana. Então, com essas informações, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, conseguiu é, chegar aqui com essas duas prisões desses dois adolescentes em Santa Bárbara do Oeste. Olha, a informação quente para você, hein? A informação agora, olha aí, chegou agora, chegou agora, chegou agora. É... A prisão, atenção, houve a prisão agora. Uma ação da Polícia Civil. Investiga investigadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com o apoio tático, aqui a Força Tática de Santa Bárbara do Oeste, a Guarda Civil Municipal, com apoio da Corporação. Apreensão de indivíduos ali é, é, na Baixada, ali embaixo do Jardim Europa, hein? Isso já pela manhã. Já pela manhã houve prisões e a gente traz essas informações ao decorrer aqui da nossa programação, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Daqui a poucas 11 horas da manhã, estaremos ao vivo também com o programa Espaço Aberto pela Rádio Brasil no AM 690 e pelo Brasil FM 81,9. Valeu, meu povo, bom fim de semana, juízo, hein? Juízo aí! É, sexta-feira, não vai exagerar, vai, vai viu? Vai, vai devagar, com moderação, viu? Um abraço, viu, Laércio? Obrigado ao nosso produtor, grande Laércio! Pequeno no tamanho, mas grande na capacidade, hein? E até segunda-feira, mexeu com você, mexeu comigo!